Boa tarde a todos, eu sou Mónica Zampieri Castelãs-Gaia, sou terceiro ano de Artes Plásticas. Este meu trabalho começou na quarentena. Uma coisa essencial foi porque eu vim da Orivisaria, na António E Neste trabalho eu senti muita necessidade de me soltar dos detalhes. Sendo a Orivisaria uma coisa muito meticulosa, muito, muito pequena, com demasiados detalhes, senti mesmo a necessidade de me libertar disso e acabei por fazer pinturas mais soltas. Uh, passando mais tarde para serigrafias.